Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Vocês sabem o que é o foco narrativo de uma história? Toda história tem um foco narrativo. Foco narrativo e ponto de vista de uma história significam a mesma coisa. Compreender o ponto de vista de uma história te faz um leitor muito inteligente. Mas, afinal, o que é o foco narrativo de uma história? Bom, isso depende de quem está contando a história. Toda história é contada por alguém ou seja, por um narrador. Existem dois tipos diferentes de narradores, os narradores em primeira pessoa e os narradores da terceira pessoa. E como diferenciá-los? Bem, vejamos algumas definições e alguns exemplos. O narrador em primeira pessoa é aquele que é um personagem da história e usa palavras como eu e meu. Por exemplo, hoje eu saí da cama animado, levantei, tomei um copo de leite gelado e corri até o quintal. Estava decidido a aprender a andar de bicicleta. Os narradores em primeira pessoa só podem nos contar as partes da história que eles participaram ou que pessoalmente conhecem. Logo, se acontecer algo que o narrador não fique sabendo, nós também não ficaremos sabendo. O narrador mais comum presente nas histórias é o narrador em terceira pessoa. Ele não é um personagem da história e usa palavras como ele e ela, eles e elas, sempre que vai nos contar algo dos personagens. O narrador em terceira pessoa pode saber de tudo o que as personagens pensam e sentem, como podemos ver nesse exemplo aqui. João abriu a porta do armário para pegar uma jaqueta e foi recebido por um monstro ripilante. O pequeno João, então, saiu aos berros pela sala, assustado. Pobre João! De dentro da fantasia, Júlia chorava de rir. Julinha maldosa assustou seu irmão. Note que o narrador sabe como os personagens se sentem. João está assustado, e Júlia está rindo. Se a mesma história for contada em primeira pessoa ao invés da terceira, podemos ver a perspectiva de cada personagem. Júlia está se sentindo engraçada. Entretanto, João está assustado com a atitude da irmã. E aí, qual é o seu foco narrativo predileto? Bons estudos e até a próxima!